Ser demoníaco é filmado nitidamente entre as chamas numa floresta brasileira.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 Nos Estados Unidos, muitos rumores de que ele estaria sendo monitorado por seguranças reptilianos circularam pelas redes sociais. Dentre tantas outras evidências, temos o seguinte vídeo. existe um complô entre o governo norte-americano e alguma raça humanoide de alienígena hostil? Seria este homem, como muitos teóricos sugerem, um agente de inteligência alienígena reptiliana? Bom, é um mistério, mas cedo ou tarde todos saberão a verdade. A seguir temos um caso bastante estranho registrado por câmeras de segurança. Uma mulher chegou do trabalho e sentou em um sofá para descansar. Mais tarde, ao rever as imagens do circuito de monitoramento, notou uma figura assustadora escondida logo atrás dela. Seria isso algum tipo de fantasma ou um demônio que habita naquela casa? O marido ao ser questionado não quis comentar sobre as imagens. Um vídeo que se tornou um dos grandes mistérios da internet. Este vídeo teria sido registrado na floresta de Baikal, na Rússia. O pequeno circo, com uma cabeça semelhante à de um homem, foi flagrado e escondido atrás de um toco entre as árvores. Segundo o relato do cinegrafista, ele desligou a câmera para não intimidar a criatura e ao se aproximar a criatura havia desaparecido inexplicavelmente atrás do tronco sem deixar rastros. caso impressionante registrado na Argentina. Um jovem LGBT entrou numa igreja para confrontar um padre que estava pregando contra o homossexualismo, mas enquanto se dirigia em direção ao altar, algo perturbador aconteceu. Simplesmente o derrubou no chão. Em seguida, uma jovem o pegou e o colocou para pedir perdão a Deus. Minutos mais tarde, ele tentou fugir da igreja, mas novamente uma força muito poderosa começou a puxá-lo novamente. O que será que aconteceu com este jovem? Seria um surto de loucura ou ele realmente manifestou um espírito maligno em seu corpo? Inquanto Lucifer, qui nascitou o corazon, Cristo, filhos tu, qui regressos ad infeliz, humano generis. No vídeo em vemos uma muçulmana toda pálida apontando em direção a uma parede. A primeira impressão é de que se trata de alguma brincadeira ou surto de loucura. Inclusive, muitos fizeram piada nas redes sociais sem nem assistir ao vídeo completo, mas quem a conhecia sabia que ela não era de brincadeira. Então, um homem que via a situação decidiu ver o que havia naquela parede. Parece algum tipo de bruxaria que fizeram há décadas. É a impressão minha ou há uma cabeça ali dentro? fim temos o que certamente será uma das coisas mais perturbadoras que você verá no dia de hoje. Essas imagens foram registradas em florestas brasileiras. Um grupo de investigadores do paranormal se dirigiu a uma floresta no sul do Brasil para investigar relatos da presença de uma seita terrivelmente satânica que estaria na mata fazendo rituais cabulosos, regado a bacanais, sacrifícios humanos e tudo que é tipo de ato bizarro comum. Muito sangue. Tá vindo o teto aqui, ó. Tá vindo das árvores, velho. Ô Yuri, foi aí onde a gente achou o. da agora mano. Fica olhando aí, gordinho, fica olhando. Nossa, mano, tem alguma coisa aqui, ô, Yuri. O tá é insuportável, velho. Vai, vai. Animal morto ou é ele mesmo? Toma cuidado, toma cuidado. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh. No centro da floresta, uma visão oh, perturbadora. Um vai, vai. ser aterrador em três chamas e uma pessoa oh, toda oh, oh, de preto fugindo oh, do local. Oh, Certamente, um membro da oh, seita. Oh o oh Yuri, aqui velho. Aí, ae, ae, ae, foi, foi, foi. Vai, é, vai. É ele! É ele, é ele, é ele velho. mano! Mano no pé que é isso Yuri! Tira mano, tira! tira. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sai! Sai! Ó, oh, galera! O bagulho tá aqui, tira ele, mano! Sai, velho! Sai! Ele tá vindo, Lucão! Ele tá vindo! Vai, vai, vai! Vai! Vai, vai, Você tá bem? tá bem? Tá bem, mano, tá bem! Mano, é muito forte, velho! Segundo os exploradores, essa figura vermelha e chifruda seria o demônio que tem por nome Asmodeus. Ele é considerado um dos sete príncipes do inferno, abaixo somente de Lúcifer, imperador do inferno que se alimenta e se fortalece da avareza. É o demônio representante do pecado da luxúria. Lucas. Oh, quem sai mais? Vai, vai, vai. Oh, sai? pro seu lado, mano. Vem, vem, vem, vem, Oh, Yuri, Sai, sai. Yuri, galera. o Que que é isso, Yuri? Atira, mano. Atira, mano. Oh,